Fala pessoal, vamos fazer um update do Bitcoin e ver o que a gente pode esperar para amanhã na abertura dos mercados, que eu considero que vai ser bastante importante. Então, bora lá! Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, agora que é sábado, 8 horas da noite, só quero fazer um update para vocês aí, o pessoal tá no grupo do Telegram perguntando, então galera, vamos dar uma olhada, o Bitcoin que não fez muita coisa e não mudou muito da análise anterior que eu fiz aí, tá? então vou deixar o link para vocês aqui em cima, para quem quiser ver a análise anterior, ficou bem completinha. Eu vou fazer alguns, né, repassar algumas coisas aqui, a gente vai dar uma olhada, falar sobre indicadores aqui, então, de sentimento, aqui da High Block Capital também, que o pessoal sempre pede aí pra gente ver, tá? E é isso, galera, tá? Então, deixa aquele like para apoiar aí sábado à noite, daqui a pouco eu vou sair de casa aqui, vou tomando um drink para dar uma relaxada aqui, um brinde ao Bitcoin. E é isso, galera, então vamos lá. Bitcoin, primeira coisa aqui no diário, não se esqueçam que a gente tem que é, segurar aqui na região dos 39 mil dólares no diário, tá galera? Isso aqui é importante porque a gente tem essa bandeiraça aqui que eu vim comentado pra vocês há bastante tempo, né? Então, fiquem de olho, tá bom? Então, o diário é importante não fechar o diário abaixo aqui dos 39, tá? Senão, uma coisa pode ficar bem complicada. Eu diria até abaixo aqui dos 38 e 800 aqui, é a coisa que eu é bem difícil, uh, né, na minha opinião. tá? Mas a gente pode sim dar uma beliscada aqui abaixo para a faixa dos 37, tá? Inclusive, a gente fez isso aqui anteriormente aqui, ó, a gente tem algumas beliscadas fortes do Bitcoin. Então, galera, eu estou posicionando aqui ordem de compras nessas regiões aqui, tá? Para mim, isso aqui tudo é oportunidade de compra né, para o Bitcoin, tentar acumular, tá? É, se a gente voltar para o diário aqui, a gente pode ver, então, esse aqui no 4 horas, desculpa, a gente pode ver aqui o que a gente tem, então, uma, né, essa, esse suporte esse aqui dessa região, tá? Então, que para mim, isso é um excelente oportunidade se Bitcoin vir aqui testar de novo, tá bom? É, honestamente, galera, não acredito que a gente vai acabar aqui perdendo essas regiões aqui, tá? Eu estou realmente, ainda assim, apesar de todo o cenário catastrófico do Bitcoin, eu estou ainda é, confiante, tá? Confiante porque, galera, Bitcoin... Tem muita gente acumulando, instituição acumulando, tá? Acho que é, o cenário é bem diferente que a gente viu lá né, de 2000 e 2018, né? O mercado tá com as mais maduro, tem pessoas querendo acumular. Então, para mim, essas regiões aqui estão próximas aí do, né, do preço médio dessas instituições. Então, seriam oportunidades muito grandes se o Bitcoin vir aqui pegar essa região, tá bom? E também não tô prevendo aí, não tô achando que... Que vai dar um, um, um crash no mercado aí, tá? Nesse momento, tá? Não tô acreditando nisso agora. A gente pode sim ver um crash no mercado aí, SP500, mercado, na O lado dos Estados Unidos. É, mas não tô vendo isso para agora, tá, galera? Então acredito que Bitcoin pode sim ter oportunidades grandes aí para a gente, tá? Ah, lembrando que a gente também tem, tem essa, esse triângulozinho, que a gente poderia estar formando aqui também para o Bitcoin, ó. Tá? Então, isso aqui é um padrão que, obviamente, não tá formado ainda, tá? Mas é aqui um padrão de continuação dessa queda, tá? Então, a gente poderia ver que, por exemplo, se o Bitcoin formar esse triângulo aqui, a gente pode ver assim. Né? Deixa eu ver se consigo desenhar aqui um triângulo um pouquinho melhor, que minha ferramenta gráfica acabou perdendo aqui as configurações. Vamos desenhar aqui. Ó, a gente poderia sim ver esse triângulo aqui tomando forma, tá? E a gente fazer mais uma pernadinha para baixo aqui, Bitcoin, e daria exatamente essa faixa aqui dos 37 mil dólares, tá bom? Então, galera, é para mim a oportunidade boa, tá? Eu tô acreditando no Bitcoin. Eu sei que tem muita gente acreditando aí, 20 mil dólares, não é bem assim, galera. Essa bandeira, sim, vai lá para os 20 mil dólares, né? Então, é. Na minha opinião, se né, o mercado começar, ainda mais que o mercado começar a ficar aqui muito bearish nessa região, tá? se a gente perder aí, eu, digamos, 36.500, a coisa começar a ficar complicada realmente, daí a gente pode avaliar até de estopar para tá, o Bitcoin aí, galera, tá? Mas uh, na minha opinião, a gente pode ter oportunidades grandes aí nos 37 mil dólares. Eu vou estar tá aqui acumulando tá, nessas oportunidades que o Bitcoin vai dar, tá bom? Uh... Só uma coisa que eu ia falar para vocês também aqui, ó, no semanal, tá uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem então essa essa formação aqui no semanal, tá? Esse, essa esse canal aqui. E aqui no RSI tem algo interessante que eu queria mostrar para vocês também. Tá? Então, no RSI a gente tem aqui algumas, uma linha de tende, é, resistência, aqui, uma LTB. Se a gente romper para cima, aqui a gente pode pegar suportes aqui abaixo também. Tá? E se a gente conseguir né, romper para cima essa, essa, essa linha aqui, seria muito interessante o Bitcoin. A gente pode entrar sim no momento né, de bastante força do Bitcoin. Tá? Então, galera, na minha opinião... Uh, apesar do cenário um pouquinho catastrófico e pouco baixo volume aí tá a gente pode ver uh, o mercado dando uma surpreendida então para mim isso aqui é assim região aí de oportunidade de a gente tentar acumular tá eu sei que é uh, uma coisa que eu falei para vocês também inclusive em outros vídeos tá tem algo importante aqui também que a gente viu que esse padrão que a gente viu aqui ó nessa região tá é bem diferente do que a gente tá vendo aqui agora tá então isso aqui é um ponto, sim, a se preocupar, com certeza. Né? Então, aqui a gente viu, por exemplo, um padrão mais... Uma cunha aqui, né? que é um padrão mais bullish né? nessa região. Agora aqui a gente está vendo uma bandeira, né? um canal de alta, tá, galera? Então, é assim, é um, esse aqui é um padrão mais bearish, sim, nessa região que a gente está. Tá? É, mas eu ainda estou confiante, assim com o Bitcoin, que, que a gente pode, sim, segurar nessas regiões aqui, tá? No semanal, na minha, na minha opinião, vai ser importante segurar nessa região aqui dos 37.500. E, então... Estou apostando que o Bitcoin vai se segurar. né se a gente começar a perder muito, a gente tem que avaliar de botar um stop aí, na, depende do quanto você quer arriscar. Tá? Então, um stop aí de 5% nessas regiões aqui, abaixo dos, dos, dos 37.500, entrar tá? mais pesado nessa região. Eu acho que é um stop aí saudável, tá bom? E acredito que o Bitcoin não vai perder devido aí na, as instituições, enfim, como a gente viu aí, tentando acumular nessas regiões aí, tá? Então, acho que vai ser um pouquinho difícil e não estou prevendo esse crash aí para para o mercado agora, tá bom? Então, basicamente, do Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? A gente pode até olhar aqui, se vocês quiserem, no quatro tempos menores, tá, galera? Só repetindo o que eu falei já no último, na última última análise. Então, para mim, galera, todas essas regiões aqui acima até essas regiões aqui dos 41.000 eh, 41.800, ó, são regiões de venda, tá? Então, o Bitcoin bateu que assim já tá vendendo, tá, galera, essa região aqui, ó. Então, se a gente puxar de novo o Fibonacci aqui nesse desses desse último topo aqui, ó, a gente pode ver que essas regiões aqui, 50%, ó, 61,8, são regiões de oportunidade de venda, tá? Então, o que eu tô fazendo é isso, é vendendo o Bitcoin aqui, tá? e tentando acumular em regiões mais abaixo é basicamente a estratégia que eu tenho aqui agora no curto prazo tá é, se a gente conseguir passar dessa região dos 42 mil dólares que é uma região forte de resistência daí a coisa pode ficar interessante a gente vai olhar daí no caso isso aqui ó tá então a gente vai começar a olhar esses níveis Fibonacci aqui, a região dos 42.600 até a região aqui dos 44.800 dólares, tá? Pra gente poder avaliar aqui se o Bitcoin vai continuar, se ele vai sim fazer aqui mais uma... uma uh, se a gente não conseguir passar essa região dos 45 aqui, galera, ó, né? 44.800, a gente pode sim fazer um fundo mais baixo, tá? Então é, é isso aqui, galera, tá? Se a gente, se a gente romper os 42 para cima, na minha opinião, daí o Bitcoin tem chance sim, tá? É, de acordo com esse, esse, esse Fibonacci aqui, ó, tá? de romper os 42 para cima, tá? daí a coisa pode ficar interessante sim, tá? daí a gente pode buscar lá a faixa dos 44.800 dólares, né? uh, para a gente avaliar depois como vai ser, né? mas enquanto isso não acontecer, para mim, eu estou olhando para baixo, inclusive esse padrão aqui, né? parece, parece que a gente vai formar um aqui um padrão de continuação uh, para o Bitcoin, galera, tá bom? Um, depois, no final do vídeo eu vou comentar sobre aqui os pequenos tá? só para fazer um update para vocês em relação aos indicadores de sentimento, a gente continua aqui, long short ratio bem elevado tá aqui eu estou inclusive olhando uh, aqui futuros e perpétuo, estou tá? olhando os dois mercados aqui para gente acompanhar ainda está bastante elevado, tá bom a gente tem nesse momento aqui inclusive mais ordem de venda aqui de 1% do que compra, né? Tanto no 1% quanto 2,5%, tá? A gente teve liquidações aqui agora, né, dos short com essa subida do Bitcoin, tá? Então é um momento que a gente pode ter oportunidade para vender também, tá, galera? Eu deixei a ordem de venda ali em não acabei não mexendo aqui, perdi essa oportunidade, não vou mexer aqui agora, sábado à noite, né? Mas aqui sim é uma oportunidade que a gente tem de venda, tá? A gente tem essas liquidações aqui, ó, né? Como aconteceu aqui agora. Nesse momento aqui na casa aqui Próxima dos 40.600 dólares tá? Esse é o momento de a gente vender Na minha opinião tá? e, Então é isso galera Acumular embaixo, vender em cima quando a gente tem liquidações aqui É uma boa estratégia também tá bom uh, Vamos fazer o update aqui então Dos indicadores da Highblock Capital então. Galera, aqui ó é, no longo prazo na Bitmex aqui é um indicador importante a gente tem sim liquidação é bastante liquidação aqui próxima à região dos 37.500 dólares então o preço pode buscar aqui esses níveis tá mas está formando os pouquinhos liquidações aqui é, no, uh, no, no no médio prazo a gente está formando que já começar formando pontos de liquidação acima mas na minha opinião devido aí aos indicadores de sentimento como a gente está vendo né a gente tem sim aí bons boas regiões de, de de liquidação até a faixa aqui dos 37.500, tá? Então por isso eu comecei a acumular bastante nessa região aqui, que a gente pode dar uma beliscada abaixo, conforme eu comecei comentei para vocês no, no, no começo do vídeo, tá bom? Então tá postando isso aqui agora, tentando vender aqui, ó, nessas regiões próximas, aqui, ó, a gente tem aqui regiões 41.800, tá? A gente tem começa a ter liquidação de short aqui, tentando vender aqui para comprar aqui abaixo nos 37.400, tá, galera? Então é isso, tá? Em relação ao meu, meu uh, capital aí. Uh, né? Bitcoin em termos mais de, de médio prazo, eu comecei sim a acumular, tá galera? Acum, acumular uns pouquinhos, tá? É, acumulação pequena aí de Bitcoin tá, nessa região, mas tentando acumular mais pesado até a faixa dos 37, tá bom? Essa é a minha opinião, pode ser uma de grande aí pro Bitcoin. Se a, gente, se a gente buscar essas faixas de preço, tá, galera? Aqui no curto prazo, a gente tem, então, aqui agora mais ou menos, já tá um, tem um pouquinho de, de nível de liquidação acima, tá? Aqui na, na aqui na Binance, falando da Binance nesse momento, já equilibrou um pouquinho, ó, a gente tinha bastante liquidação, ponto de liquidação aqui abaixo, ó, e a gente, desculpa, liquidação acima, né? A gente tinha um delta maior aqui acima, e o preço, o Bitcoin foi subindo aqui para liquidar essa galera, né? Agora aqui a gente está numa região um pouquinho mais neutra, né? Ainda tem liquida, ponto de liquidação acima, né? Para baixo, curto prazo, mas na minha opinião está formando bastante abaixo aqui na região dos 39 de novo, tá? Então, tem que ficar de olho aqui. Não tô levando muita consideração para o meu trade no curto prazo, tá? Eu vou acompanhar isso aqui amanhã e faço parede para vocês, se possível. Aqui, em relação à distribuição, aqui, né? Essa aqui é um é muito interessante que também no High Block Capital, que, aliás, na minha página uh, aqui do site, tá? tem então, essas ferramentas todas aqui, inclusive com descontos, todas as ferramentas sem descontos aqui, tá? Você também está apoiando o canal. Aqui na High Block Capital você ganha um mês gratuito se você assinar o um plano anual, tá? Então aqui mostra a distribuição. A gente está, inclusive, aqui no, no, no trimestre aqui, ó, extremamente elevado no long short ratio, tá, pessoal? Então, uma, uma região acima, tá menos do que a gente estava aqui na, na, na, na, nos dias anteriores que eu fiz a análise, mas ainda é bastante elevado, tá? Inclusive com a FunnyFee a a é aqui bastante elevada nesse momento. Então, isso gera risco no mercado, na minha opinião, sim. A gente a gente pode, o indicador de sentimento não tão muito bom aqui agora é, no curto prazo, tá? Falando aqui do Open Interest também Profile, a gente pode ver que a gente tem nessa faixa aqui, ó próxima até a região aqui dos 39.700 bastante aí suporte também. Então, são regiões de bastante interesse aí de abertura de contratos, tá? Aqui no trimestre, falando do trimestre, tá, galera? Por isso que o preço está segurando nessa região aqui, é uma região sim que a gente tem... É, oportunidade aí de, de, de né, ir, se expor aí no mercado na né, região de suporte em termos de abertura de contratos tá então é uma região que eu fiquei interessado em comprar inclusive eu falei para vocês na, numa análise que o Bitcoin tá na região dos 41 que é a região dos 39.500 era uma região que eu estava com bastante interesse de fazer compras fiz as compras né comecei a vender ali né bastante na região dos, dos 41 e né, 41 e que o Bitcoin foi pegando tá galera a gente está aqui no Crypto Free and Grid a gente está em região de 28, medo, mas a gente pode sim buscar regiões mais abaixo aí também, tá? Só comentar para vocês aqui uh, em relação aí, né, o. em relação aí o mercado, né? O que a gente pode esperar amanhã para abertura dos mercados, que acho que é importante. Eu quero comentar para vocês, eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho aí e é algo que eu acho que o Bitcoin está esperando um pouquinho para ver como vai como vai ser a reação no mercado né nessa semana aí tá na abertura aí da SP 500 né, no mini futuros né, domingo tá galera então antes de mais nada aí também tá não se esqueçam de participar aqui do grupo é, do Telegram vou deixar o link para vocês aqui abaixo é, do vídeo tá e também participe aqui do Orca Sinais tá a gente tem aqui quase 2100 aqui assinantes desse canal free, tá? O WorkSize é um projeto bem bacana que eu tô fazendo aqui com o Jonas e também com o Daniel, tá? Então participem aqui do Oxnize, a gente bota inclusive relatórios aí, vai ter Para quem é já assinante vai ter vários updates interessantes semana que vem, fiquem preparados aí, tá? A gente tá bem animado com esse projeto mesmo, tá? Tá gostando muito de fazer ele, então participem do grupo free, e quem quiser interesse, tiver interesse de pegar os sinais que a gente possa de uh, altcoins, participe aí desse, desse grupo que está realmente ficando muito bacana, é um projeto que a gente está bem animado mesmo, tá galera? Então vamos olhar aqui sobre o mercado uh, tradicional, o que, que a gente pode esperar aí, tá galera? É, primeiro galera, só queria comentar para vocês em relação ao a, o índice do dólar, tá, que inclusive vai abrir amanhã também. A gente tem que ficar de olho aqui nisso aqui. Na minha opinião, ó, bem importante que está acontecendo aqui, ó, tanto no diário, a gente está vendo de novo aqui uma divergência, ó, uma divergência uh, bearish aqui, tá? Então, o preço fazendo topos mais elevados aqui, enquanto o RSI está fazendo topos descendentes aqui. Então, topos uh, ascendentes aqui o preço, né, pro, pro, pro price action aqui, né, junto com o RSI fazendo topos descendentes, tá? Isso para mim aqui é uma divergência bearish importante, tá, pro pro índice do dólar. Isso pode mostrar que o, o índice do dólar pode perder força aí, tá, e levar as pequenas dar uma subida aqui agora no começo da semana, tá, para a gente também uh, complementar com essa análise, a gente pode ver aqui na SP500 aqui, ó, vou puxar para vocês esse gráfico, a gente tem aqui um gap também, tá? Então, eu tenho, tem tenho até um indicador de gap que você pode usar aqui, ó gap detector, tem dois indicadores que eu uso aqui, tá? para poder ver esses gaps aqui mais fácil. Ó. A gente tem um gapzinho aqui em cima, para SP500, tá bom? Então, na abertura dos mercados a gente pode ver esse gap, né, no caso, fechando. Nessa... Então, a gente está aqui agora, só para só situar vocês, porque eu estou falando isso aqui agora, ó, porque a gente está numa região bem perigosa aqui da Nasdaq e da SP 500 tá então vou puxar aqui o até o mini futuros que eu acho que é mais fácil o gráfico ó. a gente tá aqui querendo fazer ó nesse momento um um pivô aqui de baixa no diário aqui galera tá então isso aqui é perigoso vou puxar quatro horas pra mostrar para vocês aqui ó bem perigoso aqui essa essa correção aqui da SP 500 tá então botando medo aqui né no, no, nos mercados aí né acho que é algo que pode deixar um, o pessoal mais bearish um viés mais de short aí né então, isso pode, na minha opinião, eu não estou acompanhando outros indicadores de sentimento da SP500, eu quero ver se eu trago isso para vocês aí também, tá? Mas, na minha opinião, isso que deixa o mercado mais bearish, né? O pessoal já começa shortando as pequenos mas tem esses gaps aí importantes tá que, que vão, na minha opinião, grandes chances de ser fechado, tá galera? as sp costuma fechar bem esses gaps aí no curto prazo, tá? Então, na minha opinião, esse gapzinho que a gente tem aqui, a gente pode sim querer fechar, em vez de fazer aqui um pivô de baixo, a gente pode querer fechar esse gap aí que eu mostrei pra vocês, tá? Tá aqui exatamente aqui, o gap, ó esse indicador aqui, esses dois, um indicador complementa o outro, tá? Tem então, um gapzinho aqui nessa região, então a gente poderia não fazer esse pivô aqui e sim fechar esse gap, né? Isso também, minha, por que eu tô acreditando nisso? Porque a gente vê também a dólar Dollar né? fazendo essa, essa divergência bearish, tá? Então, para mim, a abertura dos mercados aí vão ser boas, tá? Essa é a minha expectativa, uh, apesar do gráfico mostrando aqui que tá perigoso, eu acho que uh, o mercado pode surpreender aí no domingo, tá? Isso fazer o Bitcoin buscar a faixa aí próxima dos 41.800, dar uma subida, né, para inclusive liquidar aí shorts que a gente tiver acima. Mas eu acredito que a gente pode sim depois disso aí o Bitcoin buscar a faixa aí dos, dos 37 mil dólares, conforme eu comentei para vocês, tá bom, galera? Botar aí realmente liquidar, porque a gente tem bastante pontos liquidação abaixo aí para o Bitcoin. Tá bom, galera? Então, acho que é isso, tá? Eu, se você não assistiu aí a análise do último vídeo, eu comentei mais, fiz mais detalhes aí no Price Action do Bitcoin, assista a análise. ele desejo para vocês aí um bom sábado, um bom domingo e se der aí eu faço pra vocês um update é, no domingo à noite, aí, se eu estiver tranquilo, eu faço um update pra vocês aí. Participem aqui então dos, um, dos grupos aí, tá? Do Orca Sinais também aqui do canal do Telegram e a gente se vê aí em breve, tá bom? Um abraço!